Uma unidade acadêmica na Ilha do Fundão passou recentemente por uma expansão do seu número de alunos, professores e técnicos administrativos. Após analisar o consumo mensal de papel higiênico no ano de 2016 e a quantidade de pessoas que utilizam o espaço acadêmico, a administradora chegou à conclusão de que vai precisar aumentar em 15% a quantidade mensal de rolos de papel higiênico para atender a sua unidade acadêmica. Sabendo que a unidade atualmente compra 320 rolos, a nova quantidade de rolos a ser comprada é? Opa, problema é de que? Olhei ali porcentagem. Acabou. Problema de porcentagem. E aí a técnica R diz o que para mim? A técnica R, técnica R me diz que num problema de porcentagem Nesse caso, você já tem o valor, você vai aumentar 15% só. Só fazer isso. Você vai encontrar 15% e aumentar. 15% e aumenta. Acabou. Acabou. Zero trauma. Ó, que lindo. Vamos lá. Vem comigo aqui, família. Para não ter desenrolo. Ó, o valor que vai ser, vai ser 320%. Mais 15% de 320. Show de bola? 320 mais 15% de 320. Como é que você faz essa conta para achar 15%? Galera, você vai fazer ó, 15%. Como é que você vai fazer? Cara, acha 10, acha 5 e depois soma. Cara, achar 10% é muito fácil. É só dividir por 10, ou seja, o ver 1, um, volta uma casa. Quanto é 10% de 320? 32%. Quanto é 5%? A metade. 16, por quê? 5% é metade. Agora a soma dá 48, viu? Nem suja a prova. Então isso fica 320 mais 48, que dá 368. Não vai errar. Porcentagem vai cair sim ou com certeza na sua prova? Com certeza. Letra E. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ?